Olá, pessoal, meu nome é Rogério Rosa, sou professor da Universidade do Estado de Santa Catarina e junto com a Junielle Rabelo de Almeida sou um dos organizadores do livro História Pública em Movimento que tenho prazer de comentar com vocês nessa noite de lançamento. O livro nasceu de uma experiência de um seminário que nós realizamos em fevereiro de 2021 um seminário que uh, aconteceu nesse contexto da Covid-19, né, da, da pandemia. Portanto, ele aconteceu inteiramente de forma remota, que já foi um desafio e que também uh, vocês vão verificar é uh, que de alguma forma ele expressa na sua organização, na sua estrutura uh, essa atmosfera de de ter sido um, um evento coletivo uh, organizado de forma remota e construído ah, com a participação de muitos sujeitos. É, o livro tem a estrutura, né, ah, como a Juniel falou, de dez capítulos, e uma das peculiaridades desse capítulo, né, desses capítulos é que eles foram escritos por muitas pessoas. É, Para nós, na nossa área de história, é comum a gente pensar um capítulo autoral, né, totalmente individual, quando muito compartilhado com mais um colega, mas como ele foi motivado é, por perguntas é, de é, incentivo à discussão, nós é, decidimos é, inovar na estrutura da organização do texto. Portanto, essas perguntas motivadoras, cada uma delas, como a Junielle mencionou, deu origem a um capítulo que foi construído por várias pessoas. Nós temos aproximadamente 50 autores nesse livro, sendo que alguns capítulos, um capítulo pode ter até 10 autores. E autores, é, historiadores e historiadoras de todo o Brasil, de norte a sul do Brasil, pessoas que estão envolvidas com a construção de projetos uh, que se identificam, e né, que eles identificam como projetos de história pública. Uh, então, uma das singularidades desse livro uh, está né, além dos temas importantes que foram abordados, como a Junielle uh, listou para muitos de vocês, para todos nós, uh, também tem essa peculiaridade da, da, dessa constituição de livro, de, de textos, de textos curtos, é produzidos por vários colegas que também nem sempre convergiam nas suas nas suas respostas. Isso é outra riqueza da história pública, de uma história pública diversa, de uma história de pública plural que nós desejamos junto à rede é, brasileira de história pública, porque ah, cada colega num grupo de discussão apresentavam as suas ideias, por exemplo, sobre a discussão uh, da história pública no combate aos negacionismos. E, então, a gente ouvia as posições de colegas de diversas regiões do Brasil. Isso uh, que, a partir das suas, das suas perspectivas teóricas, dos seus posicionamentos políticos, uh, da sua formação, se posicionaram acerca dessa questão e de muitas outras que nós é, propomos para essa discussão. Também achamos muito importante não deixar passar é, a discussão sobre ah, o contexto da pandemia. Né? Ela vai se fazer presente em praticamente todos os capítulos, ah, desde as discussões sobre a exclusão digital num país marcado por fortes desigualdades sociais, que vai aparecer nos capítulos diretamente relacionados à história digital, mas também, e aí com, com um recorte muito importante, nos depoimentos dos professores e professoras é, da rede básica de, de ensino público em todo o Brasil. É, nós tivemos depoimentos de pessoas... Ah, de, de professores e de professoras, de todas as regiões do Brasil. Tivemos o cuidado de buscar, a partir da experiência anterior, é, com o ProfCast, que é um, um podcast do mestrado profissional em ensino de história, é, buscar colegas que estavam atuando e que estão atuando na sala de aula é, em diversas regiões do nosso país. Então, é, como eu disse, é um livro com mais de 50 autores. E isso é muito rico, porque vocês vão encontrar perspectivas diversas, vocês vão encontrar é, posicionamentos diversos. E também vão se surpreender, eu espero, é, com a riqueza e a diversidade de projetos que estão sendo desenvolvidos no Brasil. E é uma outra peculiaridade dessa, dessa publicação é que, ao fim, nós fizemos uma um pequeno levantamento de laboratórios, de quantos laboratórios é, de História Pública, ou laboratórios, núcleos ou projetos de pesquisa é, voltados à História Pública nós temos no Brasil. Nós conseguimos listar mais de 30 é, projetos e ali nós colocamos o nome do projeto, um pequeno resumo, a data da criação, do laboratório do núcleo ou do projeto, quem coordena, o contato, né? É, sendo o site ou nas redes sociais, para quem quiser, para quem quiser conhecer. E foi muito surpreendente, porque vocês vão encontrar laboratórios e temas ligados à história da música, à história operária, à história digital, à história LGBTQI, à história urbana a histórias ligadas a patrimônio, história oral, é, enfim, são projetos muito ricos, é, com laboratórios ali especificados, uma pequena cartografia é, de laboratórios, desde regiões, assim, por exemplo, laboratórios na, em Diamantina, em Minas Gerais, em Quixadá, no Ceará, laboratórios também em Alfenas, em Minas Gerais, em Niterói, em Campo Mourão, em União da Vitória, que são estados do Paraná em Florianópolis, em Campinas, em Belo Horizonte, em Joinville, no estado do interior do estado de Santa Catarina, em Macapá, enfim, uh, isso tudo para mostrar para vocês né, também como, como nós temos, uh, desde o primeiro momento uh, da criação do primeiro curso de introdução à história pública, o quanto a história pública é, ganhou espaço e tem, e tem ganhado espaço e conquistado espaço é, em diversas instituições, né, em diversos projetos. Óbvio que essa, essa cartografia de laboratórios, núcleos e projetos em desenvolvimento não esgota de forma alguma é, projetos que estão em desenvolvimento no Brasil. É, temos muitos outros. Mas ele já nos dá um pequeno índice... De, de, de, onde, de onde eles estão, quem está organizando, em que instituição, né? e fortalece bastante essa conexão de uma história pública que está sendo feita da universidade com a comunidade. O que ajuda a gente a repensar um pouco esses chavões né? de que a universidade está encastelada nos seus muros, não dialoga com a comunidade. Eu penso que esses projetos, esses laboratórios, alguns de, é, com, com pesquisas e com propostas há mais de décadas em desenvolvimento, é, nos ajuda a refletir sobre é, os itinerários e as propostas né? e ao mesmo tempo a potência da história pública no contexto em que nós vivemos. Portanto, reforço aqui o convite para todos e todas. É, conhecerem esse livro, conhecer essa publicação, se aproximar é, das propostas da história pública é, e estar conosco celebrando mais esse projeto, é, que eu tive o grande prazer é, de, de estar junto. Né? Quero destacar aqui também a, a importância do projeto é, do Laboratório de Imagem e Som da Universidade do Estado de Santa Catarina, tem feito as edições dos vídeos, é, a importância da editora Letra e Voz na, na, na divulgação da história pública no Brasil, A o Juniel já falou sobre isso, e eu quero reforçar, é, especialmente na presença do nosso colega e amigo, é, grande intelectual, que é o Ricardo Santiago, e, enfim, deixar esse convite para que todos e todas e todos possam conhecer o livro História Pública em Movimento. Um grande abraço.